Olá, hoje eu vim apresentar para vocês essa interface de áudio da maqui Producer 2.2. Ela tem dois canais de entrada com chave de alta impedância e também o pré Onix, que é a melhor pré da maqui Eu tenho aqui Phantom Power, 48 volts no caso, onde eu posso estar ligando meus microfones condensadores. Eu tenho um volume de mix, que eu posso tanto controlar as entradas, como a DAO, que eu recebo via USB. Eu tenho o volume independente do USB, porque eu também recebo o áudio via USB, por isso que é 2.2, eu mando 2 e recebo 2. E ela tem ainda um volume para você controlar o monitor, você está monitorando o que está entrando e saindo na sua interface de áudio. Aqui na traseira temos USB 2.0 e eu tenho esse recurso de MIDI, IN e OUT, eu posso estar agregando um outro equipamento aqui na interface e eu também tenho a saída LR que eu posso estar mandando o áudio para uma mesa ou eu posso estar mandando para um monitor de referência. Você comprando essa interface de áudio, você ganha uma licença do Pro Tools First que não é trial, é vitalício e você ainda ganha um plugins que vem junto que se chama Music Collection, mas... Um kit de plugins da Waveform. Só esse kit de plugins no mercado americano você acha por 299 dólares, ok? E isso aqui é um brinde que a Maqui manda para você, adquirindo essa interface de áudio e outros produtos da Maqui. Para mais informações, acesse nosso site ou siga a Sigma nas redes sociais.